Graça e paz, família abençoada Como vai você? Como vai a sua família? Como vai o seu coração? Está cheio de esperança? Está fortalecido no Senhor? Olha a palavra que Deus colocou no nosso coração Hoje, quando estávamos meditando para abrir esse culto Isaías capítulo 33, versículo 6 Ele, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Maravilhoso ele será o firme fundamento nos tempos em que você pertence então hoje o nosso fundamento, o nosso alicerce é o Senhor por isso nós precisamos estar cheios de esperança e ele continua dizendo assim olha uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento o temor do Senhor então ele será o firme fundamento nos tempos aqui pertencemos, e ele continua sendo a grande riqueza de salvação sabedoria e conhecimento o temor do Senhor é a chave desse tesouro então amados, se você quiser experimentar nesse tempo de crise, nesse tempo de desafio riqueza de salvação da parte do Senhor a sabedoria e o conhecimento do Senhor tenha temor, não se deixa perder pela ansiedade pelas crises tema ao Senhor que é a chave de um tesouro poderoso para minha vida e para sua vida vamos orar, vamos dar início a esse culto, orando abençoando, se você pode olha aí, pegue na mão da sua família na sua sala e vamos estar orando, papai querido graças te damos pai porque mais uma vez o Senhor, ó, Deus nos diz, o Senhor nos anima, dizendo que o Senhor é o firme fundamento em nosso tempo, Pai nós sabemos que o nosso tempo, está, estamos vivendo um tempo de desafios, um tempo de crise, mas o nosso alicerce, o nosso fundamento é o Senhor, por isso nós te louvamos, porque a tua palavra continua nos dizendo que o Senhor pai, é a riqueza nossa, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa sabedoria, o Senhor é o nosso conhecimento pai, basta nós temermos a ti, por isso pai eu te peço por favor, que o Senhor visite o coração deste meu irmão, desta minha irmã, e que todos nós possamos temer ti ao Senhor para experimentarmos a riqueza do conhecimento e da sabedoria que vem do Senhor, em nome de Jesus, amém Senhor e amém, amém amados vamos adorar a Deus com louvor abençoado graças e paz amados eu quero convidar você e a sua família agora a fechar os seus olhos se desconectar de tudo e se conectar com o Seu Pai nessa tarde Amém? Tens liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Tens liberdade aqui Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, declaro eu sou. neste lugar Espírito Santo vem Espírito Santo de Deus, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família Deus vem sobre o nosso Brasil Pai, vem Espírito Santo de Deus Graça e paz, amados, eu espero que você e toda a sua família estejam vivendo debaixo da graça de Deus. Eu, apesar de estar muito feliz falando com vocês hoje, mas eu, os pastores, as pastoras, estamos com muita saudade de todos vocês, mas que bom que Deus nos proporciona esta ferramenta para que nós possamos chegar até vocês com uma palavra nesta quarta-feira tão abençoada. Bom, eu espero que você tenha papel, caneta na mão. Eu sempre digo e vou repetir, aquilo que você não escreve, você não realiza. É muito importante que você tenha Papel, caneta na sua mão para marcar o que eu vou compartilhar com vocês hoje, porque é muito importante esta mensagem. Salmo de número 68. Abra sua Bíblia no Salmo de número 68 e leia comigo. Salmo 68, versos 5 e 6. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz Deus faz que o solitário more, habite em família, tira os cativos para a prosperidade. Deus faz o solitário habitar em família. O tema da palavra que eu quero meditar com vocês hoje é como ser família em tempo de confinamento em tempo de reclusão, em tempo de crise, de coronavírus, como ser família? Por que a família não é, muitas vezes, como deveria ser? Por que a família não é, muitas vezes, como deveria ser? Quais são os erros que devem ser evitados nesse tempo de crise, nesse tempo de confinamento, para que a família seja o que Deus planejou para ela ser. Primeiro erro que a família não pode cometer. Estar perto, mas não estar presente. Estar perto, mas não estar presente. Infelizmente, esta é uma realidade que a maioria das pessoas vivem e muitas reclamam dentro da família. Olha... Eu estou tão perto, mas não estou presente, ou ele está tão perto, mas não está presente. Ainda mais nesse tempo de Instagram, nesse tempo de Facebook, ainda mais nesse tempo de, de YouTube, Netflix, redes sociais, não é? Eu gosto do que disse o Hernandes Dias Lopes, nós vivemos no melhor tempo e nós vivemos no pior tempo. Ao mesmo tempo que a tecnologia trouxe para perto o que estava longe, por exemplo, hoje nós estamos assistindo em tempo real o que está acontecendo na China, o que está acontecendo no Japão, o que está acontecendo na Europa. Em tempo real assistimos dentro da nossa própria casa, então a tecnologia trouxe o que estava longe para perto. Porém, essa mesma tecnologia levou para longe o que estava perto. Hoje, muitas pessoas elas estão dentro de casa, mas desconectadas. Estão desconectadas umas das outras. Por quê? Porque elas estão conectadas com esse mundo virtual. Então, estar perto... E não estar presente é o grande erro que se comete na família hoje. Agora, o que significa estar presente? É viver a vida comum do lar. 1 Pedro capítulo 3, verso 7, Pedro disse, oh, marido, homem, viva a vida comum do lar. Ou seja, não basta eu estar Estar em casa. Eu preciso me envolver com a vida da casa. Eu preciso me envolver com a vida da família. Eu preciso é, interagir com a família. Isso é estar presente. Estar presente é ouvir com o coração o coração do outro. Isso tem a ver com a empatia. E quando é que eu ouço com o coração o coração do outro? Quando eu me coloco no lugar do outro. Estar presente... É ser cooperativo dentro de casa. É cooperar dentro de casa. Esses dias eu postei lá no meu Instagram, eu encenando ali certo, algumas situações na minha casa de cooperação é, na família. E, e é verdade, a gente precisa cooperar. Cooperar na organização, cooperar no serviço da cozinha, cooperar no serviço lá fora cooperar na família. Isso é estar presente. O segundo erro que a família não pode cometer é estar perto, mas não reconhecer o valor do outro. Estar perto, mas não reconhecer o valor do outro. Preste atenção, quando é que eu reconheço o valor do outro? Quando eu me importo com a sua dor, quando eu sou solidário, com o que está acontecendo com o um outro. Quando é que eu me importo? Quando eu sirvo ao outro. Você já ouviu aquela frase que quem não serve, não serve? Você também já ouviu falar que família é lugar de serviço? Que casamento é uma chamada para servir? Nesse tempo de confinamento, nesse tempo de reclusão, todos nós precisamos ter essa pré Disposição para servir. Preste atenção, reconhecer o valor do outro é honrar. E honrar significa respeitar. Eu tenho dito com muita frequência que o respeito é um valor. E quando você perde esse valor chamado respeito, você começa a sofrer no relacionamento um processo de se existe um valor que tem que ser preservado a todo custo, é o respeito. Respeitar o espaço do outro, respeitar a individualidade do outro, respeitar o momento do outro, respeitar as emoções do outro, respeitar é, a família de origem do outro, respeitar a opinião do outro. Respeitar. Quando um casal ou uma família perde o respeito, a casa vai se tornando o pior lugar do mundo para estar. Agora, preste atenção. Imaginem vocês, nesse tempo de reclusão, nesse tempo de confinamento, nesse tempo em que nós, obrigatoriamente, temos que ficar dentro de casa. E algumas casas são pequenas. Casas de dois cômodos, casas de um cômodo, casa de três cômodos, um apartamento pequeno. Imagine vocês, se não um não se importar com o outro. Imagine vocês, se um não procurar servir o outro. Imagine vocês, se não houver respeito, esse espaço vira um inferno. Esse espaço vira um manicômio, uma casa de doido. Você percebe? É necessário. Reconhecer o valor do outro, para que a gente transforme esse pequeno espaço num lugar que seja bênção e não maldição. O terceiro erro que a família precisa evitar nesse tempo de confinamento. Estar em casa, mas não reconhecer o valor da mesa. Vou repetir. Estar em casa, mas não reconhecer o valor da mesa. Eu tenho ministrado por todo o Brasil, em alguns países por onde eu passo, a importância de sentar-se à mesa como uma tradição na cultura de uma família que seja nutridora. A Bíblia fala muito de mesa. Por exemplo, Salmo 23, Preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unjo o meu a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Paulo chama a santa ceia de mesa do Senhor. E quando você lê em Apocalipse capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele. Cear significa sentar à mesa, eu vou entrar e eu vou sentar à mesa com eles. Por que sentar à mesa é tão importante? Por quê? Porque mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de encontro que faz bem. Quando Jesus encontrou-se com Pedro, depois da ressurreição, lá na beira do mar da Galileia, ele preparou uma mesa. Mesa é lugar de encontro que faz bem. Mesa é lugar de reconciliação. Qual é o valor da mesa na sua casa? Mesa é lugar de discipulado. Eu confesso a vocês que muito do que eu sei hoje sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a igreja, eu aprendi com meu pai, porque meu pai lá em nossa família de origem ele não admitia que comêssemos fora da mesa. Nós éramos em nove filhos e meu pai, minha mãe arrumava a mesa, minha mãe preparava aquela mesa grande, não é? E Quantos filhos estivessem em casa tinha que sentar à mesa. E aí a gente sentava à mesa, e eu me lembro que o meu pai tinha um lugar é, que ele sentava só ali, não é? E depois que a mesa era posta, todos os filhos se sentavam. Aí sim, como que no ritual? Diário, não é? Aí meu pai fazia a oração e depois que ele orava, aí então nós nos servíamos. Isso era cultural, isso era uma tradição, isso acontecia todos os dias. Ah, se as famílias entendessem o quanto isso é importante dentro da cultura de uma família nutridora. Escute, por favor, é estatística, está provado, que crianças que sentam à mesa com os seus pais se alimentam melhor. Crianças que se assentam à mesa com os seus pais dão menos trabalho na escola. Crianças que sentam à mesa com os seus pais são é, mais bem-sucedidas na escola. Olha como isso é importante. Preste atenção, a mesa também é lugar teológico. Por que, que é lugar teológico? Porque é na mesa onde Deus se revela e onde se revela Deus. Agora, é na mesa que os nossos filhos aprendem a dar graças. Eles aprendem sobre gratidão. É na mesa que os nossos filhos aprendem sobre a importância e o significado de repartir o pão. É na mesa que os nossos filhos conhecem a nossa história, conhecem um pouco do, da nossa própria vida. Isso é edificante, isso é gratificante, isso é maravilhoso. Qual é a importância da mesa na sua casa? Na sua casa, a mesa também é o centro das emoções da sua família. Então, esse é um erro que a família não pode cometer Estar em casa, mas não reconhecer a importância da mesa como um altar em torno do qual a família se reúne. O quarto erro que uma família não pode cometer. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia. Na primeira epístola de João, capítulo 3, aqui tem um texto maravilhoso. João, o apóstolo do amor. Primeira epístola de João, capítulo de número 3. Vamos ver o que está escrito aqui. E eu, eu quero que você preste muito atenção, porque aqui tem a ver com o quarto erro que uma família não pode cometer. O quarto erro. 1 de João 3, e 11. 1 de João 3, e 11. Preste atenção. Deixa eu já falar qual é o quarto erro que, essa, que a família não pode cometer: declarar amor, mas não praticar amor. Declarar amor, mas não praticar amor. Olha o que João escreveu, capítulo é, 3 da primeira epístola de João, verso 11: Porque a mensagem que ouvistes, a mensagem que ouvistes, Desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, que nos amemos uns aos outros. Agora, veja o que está no, no verso de número 14, veja o que está no verso de número 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Aquele que não ama permanece na morte. Verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Agora preste atenção no que vem a seguir. Preste atenção no que vem a seguir. Assim como Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha o que João está dizendo. Assim como Cristo nos amou de tal forma que deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Até que ponto eu estou disposto a me sacrificar pelo meu irmão? Até que, posto, até que ponto eu estou disposto a abrir mão e dar a minha vida? Pelo meu irmão. Agora preste atenção que ele continua no verso de número, no verso, capítulo de número 4, verso de número, capítulo de número 3, verso 18, ele diz assim: ó, filhinhos não amemos de palavra, filhinhos não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O que João está dizendo aqui é que o meu amor. Não pode ser apenas uma verbalização. O meu amor não pode ser apenas uma teoria. O que João está falando? Filhinhos, não amemos apenas de palavra, mas amemos de fato. Eu vou repetir o que eu disse domingo. Assim como fé sem obra é morta, e assim como a obra sem fé é morta, é falar de amor... Mas não praticar amor também não faz sentido. Não faz sentido. Declaração sem prática é morta. Declaração sem a prática é morta. O que João está dizendo? Não basta falar, a gente precisa praticar. Não basta falar, a gente precisa exercer amor. Viver amor. Filhinhos, não amem apenas com palavras, mas amem de fato e de verdade. Por último, veja o que está no verso 7 do capítulo 4. Verso 7 do capítulo 4. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Quem ama... Nasceu de Deus e conhece a Deus, e no verso de número 8, ele diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Dá para você repetir comigo? Todos que estão aqui ó, comigo aqui, repete aí, Deus é, amor. Deus é amor, outra vez, Deus é amor. Deus é amor. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para Milena, pastor Rogério, deixa eu perguntar para o Eric, para o Douglas, vocês que estão aqui. Se Deus é amor, o Filho de Deus é o quê? Essa é uma pergunta interessante. Porque se Deus é amor e eu sou Filho de Deus, então eu sou amorzinho. <risos> e você tem que ser amorzinho. E nós, tem que ser, nós temos que ser uma família de amor. Porque se o meu pai é amor, e eu sou filho de um pai que é amor, eu preciso também ser amor. Assim como a essência do pai é amor, a minha essência tem que ser amor. E esse amor não pode ser apenas uma teoria. Esse amor não pode ser apenas uma verbalização. Esse amor tem que ser expressado em atitude, comportamento, vida. E como nunca, nós estamos tendo uma oportunidade de expressar amor, exercer amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como... Nós amamos a nós mesmos. E Paulo diz que quem ama coloca a necessidade do outro como prioridade. Quem ama se preocupa com o bem do outro como prioridade. Quem ama se preocupa com a dor do outro, se preocupa com o momento do outro. Que esse amor seja manifesto através da vida da igreja família debaixo da graça e de todas as outras igrejas que estão debaixo do senhorio de Cristo. Então este é um erro que a família não pode cometer nesse tempo de confinamento, nesse tempo de reclusão, nesse tempo de crise. Amar verbalmente, mas não amar, na prática, na vida, na atitude e no comportamento. Por último, o quinto erro que a família não pode cometer em tempo de, de confinamento, de reclusão. O quinto erro, estar em casa, mas sem a presença de Jesus na casa. Como assim, pastor? Estar em casa, sem a presença de de Jesus na casa. Se não preste atenção, quais são as evidências de que Jesus está em casa? Sabe por quê? Porque em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, nós lemos sobre uma igreja chamada Laodiceia. Jesus mandou uma carta para esta igreja, Jesus mandou uma carta para esta igreja através de João. Em um dos... Textos, uma, das, uma, da, uma parte dessa carta, sabe o que Jesus diz Eis que estou à porta e bato. Pergunto, quem está batendo na porta, querendo entrar, está dentro ou está fora? Quem está batendo na porta dizendo, ei, ô de casa, está dentro ou está fora? O texto deixa claro que Jesus estava dentro, mas que agora está fora e ele está batendo eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa e cearei com ele Jesus não está dentro tem muita gente que pensa que Jesus está dentro mas todas as evidências mostram que Jesus está fora que Jesus não está dentro neste caso aqui Jesus estava para o lado de fora. Agora ele estava fora porque a igreja, e ele fala com o anjo da igreja, colocou ele para fora. E por que colocaram Jesus para fora? Por que Jesus foi empurrado para fora? Por causa do orgulho, da soberba, da petulância da arrogância. Se não veja que quando você lê um pouco antes do versículo 20 do capítulo 3 em Apocalipse, Jesus disse assim, vocês estão dizendo assim, ó, ricos somos e estamos enriquecidos e de nada temos falta. Aí Jesus fala duro com essa família, com essa igreja. Ele disse assim, vocês não sabem que vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Aconselho a vocês que comprem de mim ouro provado no fogo para que enriqueçam. Vestidos brancos para que cubra a vergonha da nudez de vocês E colírio para que vocês enxerguem o que vocês não estão conseguindo enxergar Porque vocês estão cegos Eis que estou à porta e bato Quantas vezes a atitude, é, o comportamento mostra que Jesus não está em casa Eu, eu me lembro de uma história até engraçada é, um, um, um vizinho passou pela casa de um crente Não é? E aí, ele ia passando na frente da casa desse crente e no muro estava escrito assim: ó, propriedade de Jesus. Só que essa família vivia que nem gato e cachorro, os caras brigavam de manhã à tarde e à noite. Quando, e o vizinho ouvia a confusão, as brigas lá. Quando o vizinho passou e leu propriedade de Jesus, ele falou com ele mesmo: é pro, propriedade de Jesus, mas está alugado para o diabo. <risos> Propriedade de Jesus, mas está alugado para o diabo, entendeu? Então, preste atenção. Quais são as evidências que revelam que Jesus está na casa? Como é que eu sei que Jesus está na minha casa ou não está? Primeiro lugar, aonde Jesus está a paz e comunhão? Vou repetir isso. Aonde Jesus está? A paz e comunhão. Olha o que está escrito no Evangelho segundo João 14, 27. Deixo-vos a paz. É Jesus falando. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O príncipe da paz... Falando, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Se Jesus está, há paz e há comunhão. A segunda evidência que revela que Jesus está na casa, aonde Jesus está, há alegria. Pode ter enfermidade, mas há alegria. Pode ter alguns problemas de ordem financeira, mas há alegria, pode ter essa crise do coronavírus, mas há alegria na casa, sabe por quê? Porque esta alegria proporcionada pela presença de Jesus faz com que nós não dependamos das circunstâncias para estar alegre, é aquela alegria de Paulo na prisão depois de ter levado uma surra. É a alegria de Paulo na prisão aguardando o julgamento. Preste atenção, a Bíblia diz assim: olha, tendo-lhes dito estas coisas, Jesus, tendo Jesus dito estas coisas, para que, olha, desculpe, tenho-lhes dito estas coisas, Evangelho de João capítulo 15 verso 11 Tenho lhes dito estas coisas Para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa Se Jesus está na casa Há alegria nesse ambiente Há alegria naqueles que servem a Ele Em terceiro lugar a terceira evidência que revela que Jesus está na casa, aonde Jesus está, guarde isso, há perdão e reconciliação. Eu vou repetir. Aonde Jesus está, não há espaço para mágoa. Aonde Jesus está, não há armazenamento de ressentimento. Aonde Jesus está... Não há espaço para o sentimento de vingança. Sabe por quê? Aonde Jesus está, há perdão e reconciliação. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e, e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, Deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Se Jesus é o príncipe da paz, se Jesus é o príncipe da paz, ele também é o pacificador. Você sabe o que significa pacificar? pacificar a ideia no original grego é ligar um coração ao outro, ou seja, construir uma ponte que liga um coração ao outro. Pacificador é um promotor de reconciliação. Pacificador é um promotor de reconciliação. Escute, por favor, aonde Jesus está aí a perdão e reconciliação. A minha pergunta a você que está me assistindo, a minha pergunta ao casal que está me assistindo, a minha pergunta à família que está me assistindo, na sua casa há paz e comunhão? Na sua casa há alegria? Na sua casa... Há manifestações de perdão e promoção, de reconciliação. Aonde Jesus está, não há espaço para o diabo se instalar. Vou repetir. Aonde Jesus está, não há espaço para o diabo se instalar. Por isso, eu quero dizer para você que, para muitos, talvez... Esse tempo de confinamento, esse tempo de reclusão, esse tempo de estar obrigatoriamente em casa, para muitos, é um tempo de tensão, é um tempo de conflitos intermináveis, é um tempo ruim. Para mim, tem sido um tempo de comunhão, para mim tem sido um tempo de organização, para mim tem sido um tempo de repensar e reconsiderar muitas coisas para as quais eu não tinha tempo e agora estou tendo tempo. Para, para mim, para minha esposa, para minha família, este tem sido um tempo de crescimento, de desenvolvimento e de, de produção. Sabe por quê? Porque Jesus está na minha casa. E quando Jesus está em casa a casa não pode se tornar um inferno. Porque inferno não tem a ver com Jesus. Inferno tem a ver com capeta, com Satanás, com o diabo. Agora, onde Jesus está? Aí há paz, aí há comunhão, aí há alegria, aí há perdão, aí há reconciliação. Eu espero que você tenha entendido esses erros que a família não pode cometer para que o para que o lar seja o lugar de bênção, primeiro, esteja não apenas perto, mas esteja presente. Segundo, não esteja só em casa. Valorize esse tempo valorizando as pessoas em casa. É importante que você reconheça o valor da mesa. Como está sendo bom sentar à mesa três vezes por dia agora? A gente senta à mesa para tomar café. A gente senta a mesa para almoçar e a gente senta a mesa para jantar. E às vezes ainda senta uma quarta vez para comer alguma coisinha assim antes de ir para a cama. Como está sendo gratificante esse tempo onde a mesa se torna esse ponto de encontro que faz bem para a família. Nós precisamos também não apenas declarar o nosso amor, mas praticar esse amor. E precisamos terá certeza de que Jesus está presente porque a sua presença nos garante paz e comunhão, alegria, perdão e reconciliação. Nós vamos orar. E eu quero orar por você, marido, esposa, casal, família. eu espero que esse tempo, nesta quarta-feira, esse tempo de reflexão, de meditação na Palavra, tenha feito você repensar algumas coisas, porque a vontade de Deus é que a sua casa seja o melhor lugar do mundo para você estar, que a sua casa seja um lugar da manifestação das bênçãos do Senhor. Se você pode, aonde você está, se você está com a sua esposa ao lado, pega na mão dela, se vocês estão em família, pega na mão aí um do outro, eu quero fazer essa oração em família, vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo tão importante, tão precioso, que o Senhor preparou para nós, para que juntos nós meditássemos na Sua Palavra. A Sua Palavra nos diz que o Senhor nos faz, faz o solitário habitar em família. Família é ideia Tua. Família é projeto Teu. Eu quero orar por esse casal, por este marido, por esta esposa, eu quero orar por esta família. Aonde houver uma família com problema de viver esse tempo, porque falta comunhão, paz, alegria, perdão, reconciliação, que o teu espírito se mova e que o teu espírito promova reconciliação na casa e que a casa seja um lugar de pessoas que estão perto e presentes, pessoas que não apenas declaram amor, mas que praticam o amor, pessoas que vivem conscientes do valor do outro e também não abrem mão da presença de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo as famílias representadas que me assistem em Bragança, São Paulo, no Brasil e em outros países. No nome de Jesus, amém e amém. Bom, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. E agora chegou o momento muito importante do nosso culto. Você sabe que um culto sem oferta é um culto incompleto. A oferta é a prova da nossa generosidade. E o dízimo é a prova da nossa fidelidade. E aí você pode estar perguntando, mas por que esse momento de oferta e de dízimo? Porque é, nós temos um compromisso com a manutenção da casa do Senhor. Nós temos um compromisso com a manutenção daqueles que servem de tempo integral na casa do Senhor. E nós temos um compromisso com o Deus que nós servimos. Ofertar é uma graça de Deus dada a nós E há uma promessa para todos aqueles que patrocinam as causas do reino A Bíblia diz assim, ó, o generoso será abençoado A Bíblia diz, aquele que semeia, colhe Porque é bíblico, é bíblico Aquele que semeia muito, muito haverá de colher E quando eu patrocino as causas de Deus, consequentemente Deus patrocina as minhas causas. Então, todos os membros da nossa igreja Família Debaixo da Graça vão poder agora contribuir. Bom, aqui ao meu lado você tem então QR Code, que você pode é, colocar aí a câmera do seu celular para você então ter mais fácil ainda a informação, mas também está aqui, olha, amo família barra oferta, amo família barra oferta, e você tem as mesmas informações, ou seja, o link aqui na descrição, ó, aqui na descrição, e se você, pastor, eu tenho dificuldade, então você também tem, o telefone, o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem e alguém da tesouraria da nossa igreja pode atender você nessa questão da doação. Pastor, eu não tenho nenhuma igreja, mas eu quero ofertar, eu quero doar. Fique à vontade, você tem liberdade para fazer a sua oferta, a sua doação. Vai ficar essas informações aqui, um pouco aqui, para que você tenha tempo. Vamos fazer o seguinte, tire uma fotografia, ó, tire um, pega o seu celular aí, tire uma fotografia dessas informações, tire uma fotografia, aí você já fica com todas as informações. Outro sim, Tire uma fotografia do nosso culto online e você posta na sua re, nas suas redes sociais e marque tá bom, o, o Instagram da igreja para que a gente possa é, mostrar você e sua família aqui nas nossas redes sociais. Deus abençoe você e vamos então agora dar a continuidade do nosso culto com o pastor Rogério. Aleluia! Que palavra abençoada, glória a Deus pela vida do pastor Josué, que tempo, você aprendeu muito, fala a verdade, agora nós vamos viver um pouco melhor em família, na verdade esse tempo de confinamento precisa para nós que somos cristãos, precisa trazer crescimento, amadurecimento, amados, nós não sabemos ainda se vai o governo vai nos liberar para fazermos culto, por enquanto nada, então o culto de domingo que vem continua sendo online às 18 horas e nós contamos... Contamos com você. Divulgue o nosso link. Chame seus amigos, seus parentes para ouvir uma palavra da parte de Deus e vamos estar junto. É importante que você tire a foto, que você participe, que você se inscreva no nosso canal, que nós vamos entender que você está fazendo parte, você está envolvido. Isso nos anima. Na verdade, nós gostaríamos de estar junto, abraçando você, tendo tempo de comunhão. Mas o momento não podemos, então amados em nome de Jesus, divulgue aí o nosso link, que participe e vamos estar todos juntos e se houver alguma novidade, domingo após o culto online, a gente divulga o que vamos fazer daí para frente mas por enquanto é isto e glória a Deus, vamos estar juntos, continue participando conosco e outro aviso importante amados, você que pode meu irmão passe ali na igreja, leve um quilo de alimento, leve um pacote de arroz, um papel higiênico, já temos algumas famílias passando grande desafio em suas casas e nós como família nós não podemos abandonar os nossos amados, então a partir de amanhã das nove às dezessete horas, nós estaremos recebendo é, o alimento que você vai deixar ali na igreja para nós estarmos assistindo alguns irmãos que estão passando alguns desafios, amém? vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo precioso papai querido é no nome de Jesus, ó Pai, que nós te louvamos, Pai, por esse tempo de louvor, por esse tempo, ó Deus, de palavra, por esse tempo de crescimento que o Senhor nos permitiu crescer em Ti, Pai. Muito obrigado, porque em meio à crise nós estamos crescendo no Senhor, em meio à crise, ó Pai, nós estamos te conhecendo melhor nós te louvamos ó Pai, porque a meia toda esta crise, como o pastor Josué pregou nesta noite Pai, nós estamos crescendo em família Pai, por isso nós te louvamos, por isso nós te bendizemos, agora nós te pedimos Papai querido, em nome de Jesus visita a casa deste meu irmão que nos assiste nesta noite, visita ó Deus a família deste meu irmão, dá graça, dá força, ó Deus dá alegria nesse tempo, ó Deus que ele precise estar ó Pai longe de repente daquele que ele ama Pai, um pouco mais afastado, que o Senhor possa estar visitando e que a paz de Cristo que excede todo entendimento, possa ser derramado em cada lar Pai, leva os nossos amados a experimentar coisas grandes e firmes, que eles não conhecem ainda Pai, em nome de Jesus é que nós os abençoamos, em nome de Jesus, amém, amém amados, glória a Deus pela sua vida, façam assim com as suas mãos que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos nós, Porque O céu não está em crise, Deus está no controle, eu creio em milagre e a nossa família está debaixo da graça de Deus, que Deus os abençoe, dê um abraço na sua família e até domingo às 18 horas…